Você já imaginou o Brawl Stars dublado em português? Não. Isso mesmo, bom, neste vídeo você vai descobrir como seriam as vozes de alguns Brawlers em português Então se liga só e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, mais um vídeo de Brawl Stars E galera, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai saber aí como seriam as vozes de 12 personagens 12 Brawlers femininos do Brawl Stars se falassem português Português, Se fossem dublados em português Sim, eu tava dando uma olhada aí nos canais que eu acompanho E tem o canal da Letícia Chiraquim Que fez essas dublagens Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição também Direto pra você ir pro vídeo original dela E ela faz muita dublagem até de LOL e outros jogos também E ela resolveu brincar aí com o mundo de Brawl Stars E ela dublou 12 personagens femininos do Brawl Stars E ficou maravilhoso, galera Se liga só como ficou E a gente fala daqui a pouco Dá uma olhada nas interações e o que ela faz com os Brawlers, narrados, dublados em português. Anitta! <risos> a Rita, tem risada, porque ela é meio urso. Urso! É a única palavra que ela tem. <risos> Shelly. Já que é Shelly, ela é meio espanhola. Vamos fazer as vozes. Espanhola! Incrível! Bang, bang. Gente, adoro a Anz. Ela é uma influencer e o poder dela I é ser Hashtag, Hashtag, eu vou ganhar tudo. Oh, alguém me deu um follow? Eu tô me sentindo muito atacada agora. Jess! A Jess tem praticamente a minha voz. Eu falando assim normalmente. Eu amo ela. Ela praticamente tem um cachorro. Ela tem um cachorro. Então, voz meio da Vanellope, então isso é incrível Jess vai consertar Nós podemos fazer isso Nós podemos fazer isso Diga para pro meu amiguinho I love Jess I love Rosa Hello, hello, hello Hello, hello, hello <risos> ah, Espancado por uma botânica boxeadora Botânica boxeadora Gente, a voz da Rosa é muito difícil de fazer, velho, eu não consigo não Peli! <risos> mais um personagem que isso faz então vamos lá yeah. eu sou a melhor é tipo Anitta com sei lá Piper oh too bad eu sou açúcar e tempero me dê um pouco de açúcar é estranho da Piper é que ela é toda princesinha e as falas dela são assim bless your heart que que é isso é tipo Deus te abençoe. <risos> Pão? Let's get scrappy. Vem pra mamãe. Ah. Não chora. Ah. Hora de consertar essa bagunça. Ai, socorro, cachorro. Bibi? Pune Ei, mostra algum respeito. Você cometeu um grande erro. Brilhante, Bibi. Bia? Let's go explore. Eu me sinto uma velha rainha. só na né, gente toma energético e fica super energética. Trezo é um lívcola! Mãe, não dá mãe. Fala pra mãe. Mãe, Deus, vem tudo números menores, números. E aí, galera, o que que vocês acharam? Cara, Cada dublagem, uma melhor que a outra Ela faz direitinho A Nita, a Jess a Rosa A Pan, até a Pan, mano Meu Deus do céu, olha, ah, mas tem umas aí Muito legais, tem a MZ também, mas tem A Jess tem muita coisa legal E vocês, o que vocês acharam Dessa dublagem da Letícia? Curtiram Demais ou não? Comenta aqui Embaixo, e é claro, vai lá no canal da Letícia E comenta lá, muito top, comenta lá Hashtag vim pelo Bruno Clash Eu quero que ela veja que vocês vieram daqui pra poder Ver lá no canal dela a dublagem, o Vídeo da dublagem de Brawl Stars que tá Demais, galera. Então é isso, manos Curtam aí esse vídeo Não, esque não esqueçam de deixar aquele likezão Se inscrever no canal e é claro Mandem sua mensagem de quem Poderia ser o dublador dos personagens Masculinos do jogo É isso, manos. Tamo junto É nóis, um abraço, Falou. Foi.